Bom dia, ser de luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso 17 dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com Mãe Maria, respirando e levando atenção a você. Perceba que depois de todas essas conexões com a Mãe Maria, o seu corpo já responde à frequência de paz, de amor e de alegria. Você reconhece cada dia mais e pode ser expandida exponencialmente a partir das células do seu corpo que já reconhecem e vibram nessas frequências. O seu coração já responde a essas frequências e você pode emanar para tudo à sua volta. Essas frequências de amor e de paz, porque você sabe que pode contar com a presença de Mãe Maria. Ela está contigo ao seu lado sempre que você se conectar a ela, mesmo nos momentos em que você não estiver consciente dessa conexão. Ela está presente na sua vida. Você tem esse poder. Agora, expanda essas frequências de paz, de amor, de harmonia, de alegria, por onde passar e para que as pessoas à sua volta sintam no próprio coração. Essa expansão pode ser grandiosa, quanto você quiser. Você pode expandir quanto você quiser. Depende do quanto você emite dessas frequências. Então, mantenha a atenção nas suas frequências e expanda, expanda, expanda ainda mais. Você pode expandir essas frequências para quem ou onde desejar. Lembre-se. Mãe Maria, pode estar em qualquer lugar, basta você desejar. Um ótimo dia a você. Namastê.